Neste vídeo, introduzirei os conceitos de satisfação e validade de sequentes. E usarei o conceito de satisfação para introduzir a noção de correção para uma dada regra. O trabalho aqui é, para um dado conjunto de fórmulas, comparar o papel que é tomado por um sistema dedutivo com o papel tomado por uma semântica para essas fórmulas. Recorde que a cada sistema dedutivo está associada uma relação de consequência dedutiva e a cada semântica está associada uma relação de consequência semântica. Pois bem, diremos que um dado sequente é satisfeito por uma valoração da nossa semântica se esta valoração não fornecer um contramodelo para esse sequente, ou seja, uma valoração que satisfaz todas as fórmulas. O antecedente deste sequente, enquanto que ao mesmo tempo não satisfaz a fórmula no sucedente deste sequente. Se todas as valorações de uma dada semântica satisfazem o sequente, dizemos que o sequente é válido nessa semântica. Dada uma regra do nosso sistema dedutivo, irei explicar agora o que significa dizer que esta regra preserva satisfação na semântica. Isso significa que, para cada valoração desta semântica, se esta valoração satisfaz simultaneamente todos os sequentes na entrada da regra, então, esta valoração também satisfaz o sequente na saída da regra. Já tínhamos uma noção de satisfação para fórmulas. Para poder agora falar com mais facilidade da noção de satisfação para sequentes, eu introduzirei esta seguinte notação. Escreverei isto para dizer que a valoração satisfaz o sequente correspondente e isto para dizer que a valoração não satisfaz este sequente. A ideia de preservar a satisfação, obviamente, consiste em dizer que não irá acontecer de os sequentes de entrada de uma certa regra serem satisfeitos sem que o sequente de saída também seja. Essa é a nossa noção de correção. Quando uma regra preserva satisfação, uma dada semântica, também diremos que esta regra é correta para aquela semântica. Mas ainda, o sistema dedutivo que aqui tratamos, ou seja, o conjunto de regras que define esse sistema, é dito correto com relação a uma dada semântica quando todas as regras deste sistema preservam satisfação nessa semântica. Note que introduzimos as noções de satisfação e de validade. mas nos concentramos aqui sobre a preservação da satisfação. Também é possível definir a noção de preservação de validade, mas eu não tocarei nesse tópico aqui. Como ilustração desta ideia de preservação, Considerarei a seguir o sistema dedutivo de dedução natural para a lógica clássica, bem como a semântica booleana para a lógica clássica, e demonstrarei que as regras de introdução e de eliminação da implicação deste sistema são corretas para esta semântica. Vale recordar que estas regras para a implicação são de fato partilhadas com o sistema dedutivo para a lógica intuicionista. Considere, inicialmente, a regra de eliminação da implicação. Identificarei aqui por σ1 e σ2 os dois sequentes de entrada dessa regra e por σ o sequente de saída desta regra. Iremos raciocinar por contraposição. Fixando inicialmente a hipótese de que uma valoração arbitrária satisfaz o sequente 2, e supondo agora que esta valoração não satisfaz o sequente sigma, irei demonstrar que tal valoração não pode satisfazer o sequente 1. Ora, a suposição 2 nos garante, pelo significado da noção de satisfação de um dado sequente, que esta valoração satisfaz todas as fórmulas de gama 1, todas as fórmulas de gama 2, mas não satisfaz psi. Mas agora, da hipótese inicial de que esta valoração satisfaz o sequente 2, pelo item 4 agora, sabemos, contudo, que esta valoração torna verdadeiras todas as formas do antecedente deste sequente. Portanto, a fórmula Φ no sucedente deste sequente também deve ser verdadeira. A interpretação da implicação clássica agora nos garante que do fato de que a sentença Φ é verdadeira, e a sentença ψ é falsa, sabemos que a fórmula φ implica ψ também será falsa. Mas, como no item 3 havíamos concluído que todas as fórmulas de γ1 são verdadeiras, e no item anterior sabemos que temos uma implicação falsa, concluímos que esta implicação não é consequência semântica do conjunto γ1. E, portanto, o sequente que tem este γ1 como antecedente e a implicação como sucedente não é satisfeito pela nossa valoração. Considere agora a regra de introdução da implicação. Mais uma vez, identificarei o sequente de entrada como σ1 e o sequente de saída como σ. Suponha agora por contraposição que uma certa valoração não satisfaça o sequente sigma. A noção de satisfação de sequentes nos permite concluir agora que o antecedente deste sequente sigma contém apenas fórmulas verdadeiras e o sucedente se trata de uma fórmula falsa. A interpretação da implicação clássica agora nos garante que o antecedente de Φ implica Ψ é uma fórmula verdadeira, e o consequente desta mesma implicação é uma fórmula falsa, segundo esta valoração. A noção de satisfação de sequentes agora nos garante, a partir do fato de que γ contém apenas fórmulas verdadeiras, φ também é verdadeira e ψ é uma fórmula falsa, e o sequente que contém γ e φ do lado esquerdo e ψ do lado direito, não pode ser satisfeito por essa valoração.